fala família de loucos por drywall tudo bem é, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês aqui a experiência que eu estou tendo é, nesses últimos dias e o que eu tenho feito para poder conseguir fechar orçamento mesmo nessa crise que nós estamos vivendo então eu quero te dar algumas dicas aqui para vocês porém eu quero antes te pedir para você deixar o seu like se você não é inscrito se inscreva no canal e ajude o canal a crescer, tá bom? Bora lá para a tela do computador que eu vou te mostrar como é que eu tenho feito Pessoal, porque eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês aí que me acompanham no canal E você aí que é meu aluno, né? Porque outro dia uma cliente que eu fechei uma obra com ela lá no Grajaú Ela virou para mim e falou assim para mim Porque eu não tinha como iniciar a obra naquele dia que ela queria e ela tinha uma certa urgência e ela falou o seguinte para mim, ela, oh, aqui, o pessoal aqui que é dono do condomínio, é, eles me indicaram um profissional, esse profissional cobrou mais barato que você me cobrou, e ela me mandou tá, assim, a mensagem dele, ela printou a mensagem dele no WhatsApp, e realmente estava uns 300 reais mais barato, mas eu preferia fazer contigo, se você conseguir me atender na data, porque... Porque eu senti mais segurança no teu orçamento do que no orçamento dele. E aí, pessoal, olha só o detalhe. O orçamento dele era aquela mensagem pelo WhatsApp. O meu orçamento não. O meu orçamento foi um orçamento escrito, como eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? É, não é o orçamento da pessoa, que eu vou mostrar aqui para vocês, até para não, não botar nome de cliente nem nada, né? Tudo que está aqui é só fictício para vocês entenderem como é que eu faço o meu orçamento. Mas para vocês verem, eu mando um orçamento lá num PDF direitinho, que o cliente pode abrir, pode imprimir. Se ele quiser, nós podemos assinar esse orçamento, ele fica com uma cópia, eu fico com outra cópia. Então é algo que você passa mais segurança para o seu cliente. Quando eu vou preparar um orçamento pessoal, tá? Primeira dica: eu preparo um orçamento na minha planilha direitinho com, to com todas as informações certinhas para que o cliente entenda tudo que vai ser executado na obra dele. Tá, por exemplo, eu botei aqui: ó, é, isso aqui é fictício, tá? Então, botei aqui cliente, loja spam. Botei aqui o número do telefone, bota o e-mail dele, bota o nome dele que é o contato boto tudo direitinho, o número de orçamento a data que o orçamento foi feito aqui embaixo eu boto os serviços por exemplo, forro de gesso cartonado, estruturado, reto porque eu faço questão de botar que o forro é reto para que a mão depois o cliente não não me cobre que tinha uma sanca, que tinha um, um, um, algum tipo outro de decoração, tá ok? e boto aqui o, a placa, a placa é ST aí aqui embaixo eu venho aqui do lado eu boto metro quadrado bota a quantidade, boto o valor por metro quadrado aqui embaixo eu boto parede drywall 4873 o que é esse 4873 La Roque? o montante 48mm a parede acabada 73mm uma placa ST de um lado uma placa ST do outro se aqui por acaso fosse placa RU ia ser uma RU de um lado uma RU de outro lado aí eu boto aqui metro quadrado, boto o valor se eu for cobrar frete, eu boto aqui o frete, normalmente eu cobro frete. Chegando aqui embaixo, pessoal, dá o um valor total, tá? A própria planilha já faz o, o, a soma, dá o um valor total. E aqui embaixo eu boto informações que são importantes, pessoal. Olha só, eu boto aqui, olha, o orçamento se refere aos serviços acima citados. Não contempla pintura ou elétrica, porque o trabalho de gesso cartonado ele está totalmente ligado à pintura. Quando você termina um trabalho, tem que ter pintura. E se você não está cobrando a pintura, às vezes o cliente pode entender que você já vai entregar aquele trabalho ali pintado. Se já te aconteceu isso, é, deixa aí no comentário. Eu, eu, já me aconteceu isso, La Roque? De eu terminar uma obra e o cliente achar que eu ia entregar o trabalho pintado e pedir para eu pintar, ou então querer que eu pinte? Me conta aí no comentário, por favor, se já te aconteceu isso. Então, pessoal, eu deixo claro para ele que não contempla pintura ou elétrica. Aí eu boto aqui, olha, este orçamento é válido por 10 dias. Às vezes eu boto menos dias. É, eu boto aqui, neste orçamento está incluso material, mão de obra e frete. Importante essas informações, porque vai ter cliente que vai passar um mês para te dar um retorno. E às vezes o material já aumentou muito e ele quer que você faça pelo mesmo preço. Então, deixa isso claro no teu orçamento. No orçamento está incluso o quê? Material, mão de obra e frete? Então, você coloca isso aqui embaixo, aqui. Então, deixa especificado, ó, neste orçamento está incluso material, mão de obra e frete. Se for só mão de obra, deixa especificado, neste orçamento está incluso somente a mão de obra. Deixa bem claro isso. E bota aqui o prazo para execução da obra. Quantos dias você vai demorar para executar essa obra? E aqui embaixo, pessoal, você bota as formas de pagamento. Antigamente, eu estava botando é, somente a forma de pagamento à vista. Hoje, eu estou botando assim, ó, formas de pagamento à vista. 50% de sinal e 50% no final. Agora, eu também estou botando uma outra possibilidade para o cliente. E o que, que eu faço, pessoal? Olha só, vamos lá. O valor dessa obra aqui, fictícia, ela deu 6.550 ele não tem 6.550 na mão, você faz uma proposta para ele aqui, ó. É parcelado, entrada de 2.550 e 4.000 parcelado em 10 vezes de 468 no cartão de crédito. Aqui eu esqueci de botar aqui, tá, mas eu vou botar aqui agora, ó. É importante também isso, tá? Eu esqueci na hora que eu fiz essa essa simulação aqui para vocês. Botar aqui bem claro que é no cartão de crédito, tá? Para quê? Para que a pessoa não pense que esse parcelamento pode ser com cheque ou com outro tipo de parcelamento de boca, tá? Tem que ser, ó, 10 vezes 468 no cartão de crédito, tá bom? E depois, pessoal, tu vem aqui em cima, ó, no, no salvar, isso é muito importante, não envia nunca o teu orçamento numa planilha que ele possa editar, em algum documento que ele possa editar, tá? Por exemplo, no Word, no PowerPoint... Ou, ou no próprio Excel, de forma que ele possa editar vem aqui, ó, salvar como vai aqui, ó, em PDF, aqui embaixo, ó vai aqui em PDF salva em PDF, aí você identifica identifica esse orçamento tá? identifica esse orçamento para que você saiba, vamos supor proposta comercial, é... senhor João, né? Que é o nome? Fique que eu botei lá, senhor João. E vem aqui em salvar, ó. E salva, tá ok? Salvou. Tu vai enviar essa proposta, é para ele no PDF que ó. Vocês vão ver aqui, ó. Tem essa daqui é uma pasta de, de propostas que eu mando para os clientes, ó. Tá tudo aqui, ó. Tem ela, tem elas em que eu salvo elas também. no... no no Excel, porque às vezes o cliente pede alguma mudança, né? Mas eu salvo aqui também PDF. Aqui, ó, no PDF. Então, pessoal, aqui já é o PDF aberto, né? Como você vai enviar para o seu cliente? Ele vai receber assim, ó. E aqui ele não consegue, ó, clicar ó, e mudar nada, entendeu? Então, isso aqui serve como um documento, tanto para você quanto para ele, amanhã ou depois, né? Aí ah, ele diz assim, ah, pô, mas eu pensei que você ia entregar pintada. Aí você diz para ele, não, ó, eu deixei bem claro no orçamento que eu não entregava nem pintura e nem elétrica. Então você já deixou bem claro aqui para ele, já deixou bem claro as formas de pagamento. E outra coisa, se ele não tinha condição de te pagar à vista, tu já ofereceu uma proposta para ele aqui de forma parcelada, tá bom? Então fica essa dica aí para você, bota na tua mente que cada vez mais o mercado exige que nós sejamos profissionais. Não dá para trabalhar como amador, principalmente na crise, pessoal. Na crise os amadores morrem, tá ok? Os profissionais sobrevivem e vão é, ficar vivos aí para o um momento que a situação vai melhorar de novo, tá bom? Fica com Deus aí. Um abraço para você que, como eu, é louco por drywall. E se não se inscreveu, se inscreva no canal aí, tá bom? E senta o dedo no like. Um abraço.